A gente sabe que os metroviários estão em greve, estão em greve por melhores condições de trabalho, estão em greve para manter o metrô público. E essa semana, o governador do Distrito Federal fez um anúncio, abriu um chamamento público para privatizar o metrô. Ele fala, deputado Reginaldo Velhas, que é PPP, parceria público privada, mas ele elimina o público, porque ele quer privatizar a manutenção, a gestão, a execução e a ampliação. Tudo, o metrô inteiro, não tem parceria. Ele quer conceder, ele quer acabar com a empresa que é o metrô DF hoje, essa é uma preocupação nossa. Mas eu queria que vossa excelência escutassem a fala do governador. Dez segundos, o que ele falou na campanha. Deixar bem claro a todos que no meu governo não se fala de privatização em nada. Nem na SEB, nem na CAES, nem no BRB, nenhuma empresa pública. Nós vamos valorizar e melhorar todas elas. Quem está plantando esses fakes certamente é quem quer privatizar. Não sei se os deputados ouviram, mas eu vou colocar mais uma vez. Deixar bem claro a todos que no meu governo não se fala de privatização em nada, nem na SEV, nem na CAES, nem no BRB, nenhuma empresa pública. Nós vamos valorizar e melhorar todas elas. Quem está plantando esses fakes certamente é quem quer privatizar. Sem mais, senhor presidente.